Salve, salve rapaziada, beleza? Sou uma abençoe, aqui no vídeo de hoje me trazer mais um jogo grátis aí, por tempo limitado. Bem, o jogo que tá de graça aqui é na plataforma GOG.com É, descendo um pouquinho, tá aqui a giveaway, ó Clan Under Demon Aí vocês clicam aqui, add, add to library Acho que é assim, eu manjo de inglês, né? Aí clica aqui e pronto, já resgatou o jogo Clicando aqui em games vai aparecer lá, ó. Under Demon. Bem galera, espero ter ajudado vocês. Se eu tiver ajudado, deixa o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Falou!